Uma sociedade justa se evolui paulatinamente, constituída por todo tipo de gente que traz em sua mente, consciente ou inconscientemente, intrisco em sua filosofia de vida, processos que são hegemônicos, que são edificantes, construindo sempre os seus conceitos, preconizando os seus preceitos. Conquistando seus direitos, não se dirime uma consciência coletiva, deturpando seus princípios, desconstruindo a sua filosofia, promulgando a revolucionária rebeldia através de qualquer tipo de anarquia. E ainda que se tente promiscuir, sutilmente desconstruir valores que são imprescindíveis e com o tempo se tornam inalienáveis, invencíveis, conceitos irreversíveis. São culturalmente conservadores, trazendo intrínseco nos seus ideais, de forma coerente e eficaz, o equilíbrio, o bom senso e a paz, preservando a idoneidade respaldando na verdade, salvaguardando a dignidade, resguardando a hegemonia, respeitando a democracia, preconizando a sua filosofia, a mais ilibada harmonia, combatendo todo tipo de anomalia, psicodélica e ideologia, agindo sempre com diplomacia antagônico à anarquia, respeitando o cidadão, mantendo toda a dedicação para a edificação de uma sociedade em construção, tendo como base, sobretudo, o magno princípio cristão, reconhecendo o poder e a lei, fazendo com que ela emanhe a sua grei, impetrando sobre o plebeu e também sobre o rei. E se a lei for arbitrária, desumana e imparcial, será combatida esta própria lei, tornando-a inaceitável e moral, pois os princípios hegemônicos de um caráter ilibado, que partem das pessoas de bem, jamais devem ser alienados por infames alijados. Para que se estabeleça o paradigma que veio ano após ano, dirimindo todos os danos, conservando a harmonia e a integridade, a moral e os bons costumes que constituem, que constroem uma sociedade.